Fala galera, beleza? aqui que quer Eu Deluxo, sou o Lúcio, estou aqui no Pop Playtime novamente, estou com um convidado especial para me acompanhar nessa última fase, que é o DJ, cara, DJL está aqui novamente de novo, depois de tanto tempo que não aparece no canal, você está vendo minha tela? Estou, estou vendo, Então bora, play. ó, ó que é amigável. Oi, você é lá da escola infantil, não? Eu tive que aumentar o brilho, porque senão eu não ia sobreviver, entendeu? É, <risos> foi necessidade. Não, olha isso aqui. Você tá escutando? Você tá escutando isso aqui? Olha isso. O sorte sua, porque tá, tá um... Vo... Não, jogo faz comigo, não. É Peraí, vou resolver o um negócio do Samuel aqui, gente. Peraí. Peraí, Samuel. Ah, não compartilhei o áudio. Eita. Uh, Agora você tá escutando? I... Mostrar, o jogo não quer carregar. Pera aí que tá carregando a tela. Eita! Nossa, ni... oh, oh, oh, oh, nem carregou direito o negócio. Ó, oh, meu jogo nem carregou. Samuel, Eu você vi... tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Eu tô vendo bem travado, mas tô vendo. Então, é importante você tá vendo, tá? Nada mais importante. Vamos lá, então. Cara, Bem, fazer. vamos lá. Meu Deus do céu. Ó, ó o barulhinho subindo Fortnite, nesse... mano. Que isso? Essa... Nossa. Eu vou pensar. Eu, assim. Ah, eu vou diminuir um pouquinho dele, porque senão.. que fica muito cagão no vídeo, né? Pronto. Tá claro, tá. Ó, quase fui de aqui agora, hein? Nem viu. Aí, maluco. Ah, eu dei esses negócios de ter que usar a cabeça, sabe? Não gosto de usar cabeças cabeça, Cabeça tu não tem, parça? <risos> ah, tenho, né? Vai jogar. <risos> Matemática não tem, não. Pô, mas pera aí, eu passo por aqui, por ali, por ali. Sei como é que de... eu sou profissional desses negócios, né, Samuel? Eu sei de tudo aqui. Mano, esse bagulho tá muito lagado. Do problem... o, o... O propósito é você ver, cara. Eu não bagulho, eu, eu, <risos> oh, eu não sei fazer o um negócio. Eu... Ah, meu você sei... tá vendo, foi mal aí, mano. É, então, né, Pedrinho. Peraí, tem... Não, peraí, tem que puxar isso aqui pra cá ou pra lá? Peraí, eu tô começando pelo final ou tô começando pelo começo? Essa é a minha dúvida. Como é que você começa pelo final, cara? Não sei. Nossa, de. Ah, peraí. Igual a professora Freire disse: Tanta coisa que eu ouço na aula. E o Davi falando. <risos> Samuel. pensar que vez que chega seu aniversário você acha que. Você tá chegando no um dia mais próximo da sua morte. Ah, mas achei que. É, também. Isso é bem. É, faz bastante sentido. Oh, eu, eu dei esses puzzles de usar a cabeça. Mas aqueles puzzles são fáceis, que você aperta três, uma sequência de botões e acabou. Uma sequência de botões? Mas você não tem cabeça nem pra andar naquele bagulho. imagina se botões. botam. Oh, oh, tem uma fita rosinha. Não tem. Tá, vamos lá. Fita rosinha, eu vou queimar esse bagulho. Eu, eu faria isso também. Ah, acho que é mão azul, não é? Nossa, é é nem parece que eu joguei esse jogo, cara. Nem, não parece que eu joguei esse jogo. Mas eu joguei. Isso aqui, isso aqui me, me surpreende. Tá, então. Olha isso aqui. Olha a beira. Opa. <risos> pra cá. Ah, meus esposos de usar a cabeça. Agora eu vou pra onde? Ué? Então, cara, é mas importante que você está vendo. Não tem outra coisa ah, importante. É... Mano, me ajuda tá aí! Me ajuda aí! Eu não tô nem. Né... Mano, como é que eu vou ajudar com o bagulho travado? Não, a qualidade do vídeo está ótima aqui. Eu acho que é HD 64, se eu não me engano. É, por isso que eu tô Nossa Então, né? Faz um... É, agora fez sentido. <risos> ah, agora fez total sentido. O bagulho já sentido. tá travado. Então, agora fez sentido. Ué é, Achei O oh, oh. <risos> que que é isso aqui? É que isso? Tá ok Ah, não voltou, beleza Nem vi o <risos> que aconteceu Tá, deixa eu mexer o puzzle que Tem que usar a cabeça Mano, pra você também tá lagado? Não, pra mim tá lisinho não, tá É, faz sentido, cara Mano Peraí, eu puxei ao contrário. Eu sou o cara, eu sou o mano. Você tá, tem tempo pra usar a mão, velho. Tem? Não, não tem tempo, daqui é que eu sou puxar, ó. Ó lá. Então oh, tá bom, fica vendo. Não, na verdade é o tanto que ele pode ir. Fica vendo, vai, vai. É, então pode. eu sei, esse é o problema. Eu não sei pra onde eu vou. Ah, vou ter que voltar o tutorial. Senão não vai dar. Tá, acendeu aqui o negócio. O bagulho. O bagulho. Vai pra lá, vai. Puxa. Puxa o contrário. De novo. É que pra... tá ok. Não quer ajudar, então não ajude. Peraí. Ah, meu, o que, que é isso aqui? <risos> Socorro! Amor, o que é isso, cara? Que, que é isso aqui? Eu achei que o bicho ia aparecer aqui agora Ô, oh, por que que essa porta é tão grande? Não, é sério, essa é a minha dúvida Não, olha isso aqui, Samuel Olha também essa porta Acho que o bicho sai daí, não tá? Eu nunca cheguei esse jogo Até porque eu tô me cagando Ô, oh, Samuel, ajuda aí, meu Pelo amor de Deus, é um tutorial aí tu Passa Tá. Deixa eu calcular aqui. Tá, o que, é que você tem que fazer? Cara, se eu soltar meio baixo aí. Aqui, pronto. Vamos pensar. Raciocinar. O que você tem que fazer? Então, tem que conectar ali aqui, ó. Só que é o seguinte. Tem que encostar esse negócio. Senão não funciona. Ó. Ai, meu olho. Ah! <risos> Ah, não faz barulho de batimento, não Aí eu, aí eu morro Não tá funcionando isso aqui? Não, não tá funcionando Imagina aquele bagulho <risos> Então, eu saí por ali, cara eu, eu, eu, fiquei, eu fiquei Com tanto medo daquele túnel Que eu fiquei pelo, vendo pelo OBS Pela telinha do OBS Eu fiquei olhando É sério? É sério, eu fiquei olhando pela telinha do OBS Você tem dois monitores? Não, eu só troquei de tela mesmo Pera aí, deixa eu raciocinar. Onde é que tá pra puxar essa porta? Oxi, essa porta aqui que bugada, ó. Ela abre pelo lado ao contrário. Olha só. É isso aí. Tá, tem esse negócio aqui que me atrapalha. Então não tem como eu vir pra cá. Ou tem. Pera aí. Não. Deixa você explode tudo? Acabou o jogo. Final do jogo. Explodiu tudo. É. é... O que é pra cá? Ah, meu. O cérebro não funciona. Não foi feito pra passar esse puzzle. Peraí, peraí, Samuel. Será? Não. Como é que eu passo pra cá agora? Não, era só empurrar isso aqui agora. Tá tudo certinho. Agora é só isso aqui. Não, peraí. Calma lá. Ai, caramba, Oxe, meu. Ah, eu isso aqui pra cá. Ó, oh, eu tenho certeza que quando eu voltar, eu já, tu vai já... Nodicsão do caramba! Quando você vai voltar, já vou ter terminado o vídeo. Fica vendo, peraí, eu Meu tutorial, pelo amor de Deus. Obrigado, você me deixou para trás. Isso aí. Isso aqui. Isso aqui. Agora, era tão, é tão simples. É só eu puxar... Tem que fazer um lagzinho aqui. Ah, meu. Ah, cara, deu certinho. Por que que não tá indo? Eu não compreendo essas coisas. O que acontecem comigo? Sempre comigo? Ah, peraí. Que? Que? Ah, meu... Não, calma lá. Vamos pensar um pouco aqui. Primeiro, será que eu tenho que ir pra cá? Primeiro pra cá, pra cá, e agora vem pra cá. Foi, Samuel! <risos> Passei! Aê, eu falei, mano. Consegui. Depois de. É que você não viu meu pensamento agora. Foi assim: ah, se o mais um é dois, três mais três é seis. Então, se eu puxasse aqui pra cá, virar pra lá, torce e pronto, tá certo. Eu vou okay. ver no seu vídeo. Me ajuda aqui, Samuel. Mano, eu tô com muito medo dessa porta Olha o tamanho dessa porta, meu Liga Por que não vai? Pera aí, deixa eu ver Fazer amigos, não clica aí Ah, caramba <risos> Tá alto <risos> Pera aí Ô, oh, louco, meu Tinha oh, su... Ô, tava alto, hein é sacanagem isso é sacanagem com o ser humano. Ué, e aí? O brinquedo eu não bosta, vai sair? Eu, bosta. eu quero. Nossa, mas aqui os bichinhos, ó, é, ó. Que, que é isso? É plástico? que é isso aqui? Vou levar vários bichos. Cadê? Vai não ser é nada. Isso aí. Abriu a porta, mas Ó! Não... Oh, uma cabeça. É isso que eu gosto. Cabeça de boneca. <risos> aqui, ó. Que maravilha feito aqui. Tá, ah, e agora que eu faço? E agora que eu faço? Não sei! Power on. Clique ah, aí, tá... ah um... tava ligado! Tava ligado. <risos> agora que eu vi. Que isso? Ah, pintou os bichos. Nem um pouco assustador, sabe? Deixa eu ver aqui atrás. Que Mano, um cara comentou no meu vídeo falou assim Nossa, como você tá atualizada deu Ela deu, deu, deu, deu um joia <risos> Eu concordo <risos> Concordo totalmente O jogo saiu em, 2020, acho que em outubro de 2021 E eu tô jogando em 2022 Final do ano de 2022, pera aí O Jazz Ghost tava jogando Um bagulho gênio lá Olá, Samuel Saiu o bicho aqui, ó Que coisa... Aterrorizante, porém feia, fofo. Véio, feia, velho. Feia. Isso feio! Meu Deus do céu. Isso é estranho. Pega o bicho, pega o bicho! Como que pega o bicho? Ah, só apertar aí. Tem... Onde? Põe aonde agora? Tem que pôr aqui? É. Ai caramba. Daniar. Ah cara. não. Ah não, é isso. Não. Entra, não. <risos> entra logo. Meu. Pelo amor de Deus, fala aqui uma porta. Ai, caramba. Tá mexendo sozinho o bagulho. Não, fui eu que eu apertei, eu apertei ele. Ai, que susto. Ah, meu. <risos> Ai, tá desgraça. Ai, caramba. <risos> Ai, que susto. <risos> Ai, que, que é susto. Não, não, não, não, não, não peraí. Peraí, eu vi um. Meu Deus do céu. Aí você me quebra. Não, não, bicho, fica pra lá, vai pra lá. Ninguém Olha gosta. Pra trás. <risos> não, vou olhar pra trás, sim, Samuel. <risos> o bagulho botou barra TP Botou então barra TP, o bicho Não, pra cá <risos> Não, não, a mina acabou Não, miada! Escada é essa, cara, não. Não. aqui. Não, não, que? Vai, ai, caramba Ai, caramba Vou botar do começo, eu vou ficar bem triste Nossa, meu Acho que ia passar de primeira, meu Parecia que tava tão confiante mano peraí, Calma lá, deixa eu pegar uma água aqui Ah, foi a merda Olha onde começa já Vamos lá, vai, vai aparecer o bicho aqui do ruim Tá aqui, legal Larga meu jogo, a melhor parte dele É isso que ele gosta de fazer peraí aí não, sai. Não, é brincadeira, amigo. É brincadeira. Não, meu, deixa em paz, cara. Deixa eu ver. Eu não fiz nada pra você, meu. Foi a merda. Eu não fiz nada pra ti. Tem aqui, meu. Sabe, meu, vai, vai, vai comentando aí pra não me aterrorizar, entendeu? Acho que ele gosta de Mano, me aterrorizar. Mano, dois mais dois. Quatro, três, <risos> três. Caraca. É agora. É agora que eu me perco todinho e barra burro, barra, fico com medo, barra me cago, barra... Arroba Q. É pior que matar o Arden, velho. Mano, o bicho deu um barra tepê em mim naquela hora, você viu? Aham. Uhum. Ai, contra contra Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Ai, não! Não, não, não, não, peraí, abre, abre. Não, bicho chato, bicho chato, bicho chato. abre pelo amor de Deus. Abre essa porta. Não é brincadeira, Hug, fica aí. Eu tô sem stamina não! Não, eu tô sem stamina não vou voltar, não. Pera aí! Sobe aqui! Isso aqui eu vi no Google. Ai, caramba! Você é louco, bicho! Caiu igual bosta! <risos> Pera aí! Calma! Deixa eu me recuperar! Caramba, flor, tá a flor lá! Meu Deus, eu tô tremendo! Meu mouse. Ó, tá... oh, não é lag não, gente. Eu tô tremendo mesmo. Eu tô tremendo. Não zoeira, não. Meu Deus, hum, o bagulho já tá lagado aqui na transmissão, mano. Quanta escada, por quê? Não, não, não, não. Oh, tem um negócio ali. Hein? Acho que eu não vi. Ah, uma fita, oh, bora, bora. Viu um o negócio aqui, ó. Vamos fazer bonequinho de fita isolante. Ai, caramba, ligou. Não, eu não tenho inglês, tchau. Não, eu pedi só isso. Eu não entendi inglês. Depois eu, eu vejo no Google. E colo... Nossa, que coisa da... Mas, é é aconcheguante? Aconcheguante? Aí sim, hein? É. Sim. Acabou o jogo? Ah, que legal. É pra abrir, vai. Tinha uma fábrica abandonada, foi pra uma casa. De vovó. É. Um casa de véia. Com várias mãos na parede. Ah, não, são rosas. <risos> esse bagulho escuro já dá... Nossa. Mano, é lag, tá? Isso foi lag. Eu tirei esse negócio pra não me dar susto, entendeu? Ah, meu. Que... Ah, meu. Samuel. Samuel. Hum. <risos> Porta de dupla mão, de <gasps> A boneca! Era... Ah, não. Não era pra abrir. Ah, não. não dá... Ah, dá Ah, dá de piscar. Ah. Eu não entendo nada de inglês, mas eu falei assim eu... Minha tradução foi Acabou, graças a Deus Minha tradução do que ela falou, não sei se tá certo Foi o, se... ah, é o seguinte Você me, liber... Você me abriu minha caixa? Não? Eu, eu, eu sai, eu quero sair, acabou Acabou o vídeo, acabou Não, como é que sai? Quero sair E eu que tô jogando? Você tá desistindo, eu tô jogando Sai daqui. Ah, era só que tá control. Começou tudo de novo. Ótimo, F4. Melhor atalho possível. Bom, galera, esse foi o vídeo e tchau. Então, melhor eu trocar minha roupa aqui, tá? Tchau.